Gente, estamos aqui para fazer uma retrospectiva do ano de 2020, esse ano caótico. Chama a vinheta. Então, eu me chamo João Daniel, sou professor de História e de Atualidades e eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse ano de 2020, um ano histórico, né? todos nós vivemos esse ano histórico. Sem a voz do Cid Moreira, a retrospectiva do ano, agora por minha conta, falando dos destaques do Brasil e do mundo sobre o ano de 2020. Gente, a gente vai falar agora sobre 10 temas, dez temas que foram importantes para o mundo no ano de 2020, tá? Os sete primeiros temas eu vou apenas mencionar com vocês, são claramente temas muito importantes. Mas os três últimos eu queria aprofundar mais e fazer comentários um pouco mais longos, tá? Entre esses sete primeiros, não é? Esse foi o ano do Black Lives Matter. O ano começou né, com homicídios por forças policiais do George Floyd. No Brasil aconteceu a mesma coisa, em Porto Alegre, e ficou clara a necessidade de proteger a vida das pessoas mais fragilizadas nas nossas sociedades racistas, né, o racismo estrutural contra os negros. Um outro tema importantíssimo, que também é um exemplo né, horrível, né, que foi o ano de 2020, foram as queimadas, né? um aumento considerável de queimadas pelo mundo inteiro, em particular na Amazônia. O tema do meio ambiente é muito importante e já se tornou uma agenda absolutamente inescapável para 2021 nos Estados Unidos e no mundo. Outro tema muito importante que a gente deve mencionar é a questão dos algoritmos nas redes sociais. Né? Em pandemia, em isolamento social, a gente nunca usou tanto as redes sociais. E é claro que a discussão a respeito desses algoritmos e do mal que elas fazem, né? likes no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Netflix, os algoritmos que acabam controlando a nossa vida e de que, em muitos casos, nos prejudicam, né? deixam pessoas depressivas, às vezes podem levar até ao suicídio. Um outro tema também bastante importante é a questão do óleo. O ano de 2020, pela primeira vez, você teve uma diminuição do consumo de petróleo no mundo. Nunca antes, não é? em mais de 50 anos, você tinha tido uma redução tão considerável no consumo de petróleo no planeta, e aí a gente tem a discussão de se o petróleo vai ser, afinal, substituído, por exemplo, por uma energia mais renovável, como por exemplo a energia eólica, a energia solar. Esse é um outro tema importantíssimo para 2021 e um grande número, um enorme número de novas formas de energia começaram a aparecer. E carros elétricos, por exemplo, como o carro da Tesla, como a Volvo já falou que só vai fabricar carro elétrico a partir de agora em diante. Então, esse é um outro tema importante. Deixa eu fazer aqui uma colinha, porque são vários temas. Deixa eu lembrar aqui outros assuntos importantes. Olha, mais três assuntos absolutamente fundamentais. A questão da ciência. Esse foi o um ano em que, pela primeira vez, no meio de uma pandemia, as pessoas morrendo ficou muito claro como o movimento anti-ciência de pessoas que acreditam que tomar vacina não é importante ou que a terra é plana ou que determinadas conexões saem da cabeça delas por razões que sejam religiosas de superstição ou simplesmente por interesses políticos e econômicos acabam sendo usados para mobilizar grandes números de pessoas que podem prejudicar muita gente no caso das vacinas o mais importante ainda né, é a gente lembrar como a questão da vacinação é muito muito séria né, e esse movimento anti-vax agora de pessoas que se recusam a tomar vacina pode colocar em risco a vida de muitas pessoas. Também foi o um ano em que pela primeira vez você teve um foguete que foi para o espaço feito pela iniciativa privada. Elon Musk né, fez um teste né, com o um foguete espacial e a construção espacial feito pela iniciativa privada, isso é muito importante. Isso mostra que pode estar havendo uma nova corrida espacial. Os chineses né, e os indianos já tinham programas espaciais, os russos, há bastante tempo. Você tem a Estação Espacial Internacional né, ainda em funcionamento, embora já bem velhinha. Isso mostra como o tema da corrida ao espaço pode ser fundamental ainda mais diante desse apocalipse. A gente pode pensar né, de uma forma muito interessante né, como talvez a saída esteja no espaço. E por último, eu queria mencionar a renda mínima. Quer dizer, por último não, né, porque ainda tem os três temas de aprofundamento. A renda mínima universal, que foi uma coisa que os americanos fizeram, os brasileiros fizeram em vários lugares do mundo. A gente deu recursos e dinheiro para as pessoas não morrerem de fome durante a pandemia, para pequenos negócios, para profissionais autônomos, para profissionais liberais, como a necessidade de uma renda mínima é fundamental para a questão da sobrevivência. Essa é uma discussão que está em debate ainda. A Califórnia está prestes a votar a possibilidade de dar mil dólares para praticamente todos os seus cidadãos. O Alasca já tem isso desde a década de 80. E o Brasil teve isso nos últimos três meses. 600 reais que reduziu para 300 recentemente. E que há uma discussão se vai continuar ou não e o quanto isso é necessário numa situação de pandemia. Gente, lembra que eu falei que eu ia aprofundar três temas? Três temas absolutamente inescapáveis nas atualidades do mundo. Primeiro, o coronavírus. Né? O coronavírus, vamos combinar, que é o tema inescapável, o tema mais importante para qualquer país do mundo, em qualquer lugar. O coronavírus ele vai começar no final de 2019, né? Sars-CoV-2019, e começa na China. E até mais ou menos o mês de fevereiro, ele sai da China e atinge o Irã, o sul da Itália, a Itália e aí começa a matar pessoas e finalmente chega ao Brasil no mês de março. É, de um modo geral, vai atingir o mundo inteiro, no primeiro momento o epicentro é na China, depois o epicentro vai para a Europa. Países como a França, a Espanha e principalmente a Itália sofrem muito, a gente vê aquelas imagens dramáticas e começam a chegar na América já no mês de março. O Brasil e os Estados Unidos rapidamente vão ultrapassar os outros países do mundo como grandes epicentros do coronavírus no planeta. Nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de contagiados, né? mais, a, a, no momento em que, em que eu estou falando, né? mais de 300 mil mortos. Né? No Brasil, no momento em que eu estou falando, né? mais de 180 mil mortos. Estamos no final de 2020, sem perspectiva de que isso acabe. Né? De, de uns tempos para cá, a gente teve algumas consequências muito interessantes que merecem ser exploradas no tema do coronavírus. Primeiro, o desenvolvimento rápido e extraordinário da ciência. Né? Um orçamento praticamente infinito em vários países do mundo, diferentes, o desenvolvimento da vacina. Na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, na Rússia. Né? Todo mundo, todos os cientistas focados para tentar resolver esse problema. Depois, as consequências relativas ao confinamento social. Né? O aumento da violência doméstica, o aumento das doenças mentais, né? da falta de tranquilidade, o home office a crescente tendência de digitalização e o fato de que o coronavírus atinge de modo muito mais, muito mais significativo populações vulnerabilizadas, mostrando o quanto a desigualdade social é imensa. É, atinge de maneira mais desproporcional né, negros, pessoas é, na base da prêmio social, pessoas pobres, pessoas em presídios, né, pessoas é, que estão em situação de vulnerabilidade entregadores de aplicativos, eh, trabalhadores do, do sistema de saúde, certamente, né, que são zona vulnerável e que vão ser, provavelmente, os primeiros a serem vacinados na campanha de vacinação que começou ao longo dessa semana. Né? Na Inglaterra e nos Estados Unidos, as pessoas já estão sendo vacinadas. Não há grandes perspectivas de que essa vacina eh, chegue no Brasil rápido, embora já haja discussões e, inclusive, briga política entre o Estado de São Paulo e o governo federal a respeito de quando vai começar a aplicação. As promessas são que a gente comece a quem sabe tomar vacina em janeiro ou em fevereiro no estado de São Paulo. Não por acaso, o estado mais rico do país, o que mostra que também há uma desigualdade regional em relação a isso. Outro tema importante que tomou completamente as notícias né, do meio do ano em diante, aliás, desde o início do ano, foram as eleições norte-americanas. No início do ano, a gente viu né, a disputa para ver quem seria o candidato democrata a presidente da república, foi uma disputa bastante intensa. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, até que o Joe Biden conseguiu se impor e apresentou-se como uma solução de continuidade, uma solução moderada, uma solução tranquila, que era a solução do indivíduo que tinha sido vice-presidente de Barack Obama. E aí depois, né, ele sendo candidato contra o presidente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump. A eleição foi muito mais disputada do que se previa, todas as pesquisas previam que o Biden ia vencer de lavada, ia ganhar com certeza e muito fácil mas acabou que o que aconteceu foi que, é, na hora H, o Trump ganhou em vários estados onde se previa que o Biden ia ganhar, e a eleição ficou apertada, não fosse pelo fato de que muita gente votou pelo Correio. Por que, que muita gente votou pelo Correio? Por causa da epidemia, né, da pandemia do coronavírus. E aí, é, esses votos acabaram virando o jogo em vários estados e fizeram com que o Biden fosse eleito presidente dos Estados Unidos para todo mundo, exceto para Donald Trump, que não aceita o voto pelos Correios. Né? Fez campanha e a vida inteira no Twitter, nas redes sociais, mas acabou perdendo as eleições no correio E isso fez com que ele ficasse gritando, berrando, reclamando né? Não ganhei, não ganhei, não perdi, não perdi, não perdi Deixa eu ficar e tal Portanto, Joe Biden será o um novo presidente dos Estados Unidos A partir do meio-dia do dia 20 de janeiro de 2021 E vai fazer um novo governo Tentando ter o máximo possível de diversidade de ministérios uma mulher na vice-presidência, na Secretaria do Tesouro, mulheres em principais cargos de assessoria, um general negro para cuidar do Pentágono e prioridade absoluta para o tema do meio ambiente. John Kerry, um ex-candidato a presidente também do Partido Democrata, vai ser o é um homem que vai cuidar do meio ambiente, colocando o Brasil numa situação de berlinda. E o último tema, que é o tema da guerra comercial, né, gente? O tema da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China já vinha desde o início do governo Trump. Trump foi eleito para fazer a América grande de novo e recuperar os empregos nos Estados Unidos. Né, de fato, houve um crescimento econômico, pelo menos até a pandemia, muito grande nos Estados Unidos, o que previa que talvez ele pudesse ser reeleito. Mas aí veio a pandemia e estragou né, os sonhos de reeleição dele. É, como nós acabamos de ver, mas ao mesmo tempo é, mostrou o nível de dependência dos Estados Unidos, é, principalmente depois daquilo que ele chama vírus chinês, atingiu os Estados Unidos como o maior país do mundo. Os Estados Unidos não conseguiram, foi o país que mais foi afetado pelo coronavírus, é, uma recuperação econômica como a China conseguiu. A China tem uma recuperação em V, né? no mesmo nível que ela cai, ela cresce muito rápido já ao longo do ano de 2020, provavelmente sendo o país que mais vai crescer. E a China tem um superávit comercial extraordinário em relação aos Estados Unidos. A China exporta mais de três vezes mais para os Estados Unidos, do que os Estados Unidos exportam para a China. Então, isso dá aos Estados Unidos uma vulnerabilidade, porque os chineses têm reservas em dólares, que eles gastam e usam né, para financiar projetos de infraestrutura no mundo inteiro, mas também né, eles têm uma possibilidade aí, né, de serem retaliados pelos americanos, que foi o que o Trump tentou fazer. Ele tentou falar, ó, não vou comprar mais tal coisa, não vou mais comprar tal coisa, não vou mais comprar tal coisa, começar a boicotar as empresas chinesas que tem no mercado nos Estados Unidos um enorme mercado. Então isso também afeta os chineses. Em geral, o Trump fazia isso como uma forma de, de chantagem, né? de chantagem emocional. Ah, Vocês têm que comprar mais de mim. Os chineses, em geral, concordam. Tá, a gente compra mais o quê? Ah, compra mais produtos agrários. Então tá, a gente compra. A gente compra mais serviço. Ah, tá bom, a gente compra. E aí os chineses acabavam comprando mais dos Estados Unidos, mas se comprometendo a comprar mais. Mas isso se dá também em áreas estratégicas, por exemplo, as redes sociais. Os chineses sempre proibiram várias redes sociais na China que eram oriundos dos Estados Unidos, e agora os americanos estão fazendo a mesma coisa. Estão né? proibindo o WeChat, estão proibindo o TikTok, Tok, né? e deram prazo até agora o final do ano para que o WeChat e o TikTok, que são empresas chinesas, fossem vendidas nos Estados Unidos. Além da questão do 5G, a empresa que tem a maior tecnologia de 5G no mundo é a Huawei. Desde o ano passado você já tem confusão, uma grande executiva da Huawei chinesa foi presa no Canadá a pedido do Departamento de do Estado dos Estados Unidos, é, e os Estados Unidos fazem propaganda no mundo inteiro para que outras empresas não usem a Huawei. Com o Biden, vai mudar alguma coisa? Acho muito difícil, acho que provavelmente vai continuar a guerra comercial. É, ele sempre disse que o Obama, de quem ele era vice-presidente, era muito mole com a China. É, e o que resta a gente saber como é que vai ficar o Brasil nessa situação, né, que sempre aderiu ideologicamente aos Estados Unidos mas tem como maior parceiro comercial a China. E agora é que os Estados Unidos mudaram de governo e a posição ideológica do governo brasileiro ficou perdida, vamos ficar com os Estados Unidos, com a China ou sem ninguém. Órfãos no mundo. Vamos falar também sobre esse tema, né, quando falarmos um pouco da retrospectiva sobre o Brasil. E aí, galera, qual desses temas todos aí que a gente tratou, você está apostando que vão continuar sendo fundamentais em 2021 para a gente continuar estudando e comentando? Claro, claro, né, que como é a atualidade, o mundo muda o tempo inteiro. Né, a roda não para de girar. Então... Claramente, nós vamos continuar tendo é, plantões e atualizações não é, sobre novos temas que eventualmente possam aparecer. Né? Ninguém esperava que aparecesse um vírus não é, que transformasse completamente a maneira de existir no mundo. Não é? Assim, não é, como 2021, espero que as novidades sejam melhores. E eu queria saber de vocês também não é, quais são as sugestões que vocês têm. Galera, agora a gente tem que falar um pouco do Brasil. Não é? Quais são os 10 temas mais importantes sobre as atualidades do Brasil no ano de 2020? essa retrospectiva dramática e, ao mesmo tempo, triste, né? trágica, do que aconteceu na sociedade brasileira em vários níveis. Né? Nós vamos primeiro falar dos sete temas de maneira mais comentada, mais geral, e depois três temas mais importantes que a gente vai aprofundar né? que eu considero que tem mais chances, né? mais possibilidades de serem cobrados nos vestibulares de vocês. Primeiro, né? os temas relativos ao meio ambiente. A crise ambiental brasileira, as queimadas na Amazônia, as mudanças climáticas brasileiras, não é? E, claro, não é? É, os impactos que a pandemia do coronavírus tiveram no Brasil. Não é? Todos eles interrelacionados, porque a pandemia do coronavírus teve impacto, por exemplo, nas comunidades indígenas, de maneira desproporcional. O que faz, inclusive, com que agora nas vacinas as comunidades indígenas tenham prioridade no recebimento das vacinas junto com os profissionais de saúde, professores, etc. Né? Porque tem mais convívio com o público, né? Mas tem vários outros temas, deixa eu dar a minha colinha aqui porque tem muita coisa, né? O tema dos agrotóxicos né, no Brasil que foram liberados por esse novo governo desde 2018 e cada vez mais agrotóxicos e agrotóxicos foram liberados. O governo está com uma dificuldade para liberar a vacina, né? se ela for chinesa. Mas agrotóxico, não é? então talvez eu vi memes dizendo que a melhor maneira de liberar a vacina é registrar como se fosse agrotóxico, o que é uma piada trágica e ao mesmo tempo absurda, o que mostra a politização do tema do coronavírus no Brasil que é um outro tema bastante relevante. Outro tema importante de dois grupos extraordinariamente vulneráveis e que foram um tema muito forte no Brasil no ano de 2020 foi o tema do racismo. O, o tema né, Black Lives Matter também é um tema bastante brasileiro, né, vidas negras importam. Várias pessoas, crianças inclusive, né, de pele escura foram mortas no Brasil ou por violência policial ou por bala perdida ou por seguranças né, de empresas e supermercados, o que mostra o quanto é perigoso não é, ser negro no Brasil e o quanto esse tema merece ser tratado com seriedade e com importância. Além disso, não é, a violência contra as mulheres, o feminicídio, não é, a violência doméstica durante o período de confinamento social, não é, os assédios, inclusive, de mulheres famosas, não é, grandes comediantes, dentro da rede Globo de televisão, mostrando o quanto nossas mulheres, mães, irmãs, primas, tias, amigas, não estão seguras em nenhum lugar do país. Esse é também um tema muito, muito relevante, não é, que merece ser tratado. Tá? Outro tema muito importante não é, que a gente pode falar é o tema dos transportes. Não é? O tema dos transportes no Brasil acabou se tornando muito significativo. Desde 2013, a gente tem um movimento é, de tarifa zero, de tarifa livre, é, movimento passe livre, que começou a fazer transformações sociais extraordinárias e nada disso foi alcançado. Não é? Isso claramente tem impacto com a questão é, ambiental, é? E durante a pandemia, é, isso acabou se tornando um assunto importantíssimo. É? Vamos também fazer a transição para carros elétricos? Não é? Vamos fazer uma transição para meios de transporte de massa? Não é? Ou vamos continuar usando em larga escala o Uber? Não é? Ou os transportes individuais não é? que poluem, que colocam em risco não é? a saúde e que precarizam não é? o trabalho de muitos desses indivíduos. E quais são os temas que eu acho que vale a pena aprofundar? O índice de desemprego no Brasil, extraordinariamente alto durante a pandemia, aumentou muito. Em praticamente todos os estados do Brasil, o número de pessoas que recebeu o auxílio emergencial do governo foi maior do que o número de pessoas que têm emprego com em carteira assinada, né? a exceção de Santa Catarina, que é o estado mais industrializado do Brasil hoje. E isso faz com que haja, sem sombra de dúvida, uma precarização que mostra como o coronavírus deixou a nossa sociedade fragilizada e, e, e mostra o nível de desigualdade que a gente tem. Né? Cada vez mais as pessoas vivem em empregos precarizados e colocam a risco à sua própria saúde. De entregadores de aplicativos né? como Rappi, iFood, Uber Eats e os próprios aplicativos de carona, né? como 99, Uber, etc. Isso, sem sombra de dúvida, contribui para a precarização do emprego e, claro, não é, coloca em debate a questão não é, de uma renda única, universal, como um elemento potencial. Um outro tema muito importante né, que a gente precisa aprofundar é a questão do SUS. Ficou muito claro que um SUS que vinha sendo sucateado, maltratado por sucessivos governos, se tornou absolutamente essencial durante essa pandemia. E apesar de maltratado, apesar de sucateado, apesar de, de, de efetivamente subfinanciado, o SUS mostrou uma resiliência extraordinária. O Brasil poderia ser o país do mundo com o maior número de mortos de coronavírus e consegue estar atrás dos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Por quê? porque nós temos um sistema de saúde único e os americanos não. No caso da Inglaterra, por exemplo, outros negacionistas, como Boris Johnson, que era o primeiro-ministro inglês, pegou o coronavírus e ficou internado no UTI vários dias. E aí, quando voltou né, e se recuperou, ele foi à televisão pedir desculpas ao povo inglês por ter é, minimizado né, a gripezinha e, dito que, e, e e agradeceu publicamente ao sistema de saúde britânico, né, o sistema de saúde, que é o, sistema, o, sistema, o SUS deles. Como o SUS é relevante, como o SUS é importante para a gente E né? como precisamos defender o SUS como uma das grandes conquistas da democracia brasileira criada a partir da Constituição de 1988 e regulamentado em 1990 É uma coisa que não existe desse tamanho, desse jeito, em lugar nenhum do mundo Serve para garantir a qualidade da nossa comida Serve para fazer com que todo brasileiro ou estrangeiro, quem quer que seja Tenha acesso a um sistema universal de saúde e a relevância dele é muito importante As campanhas de vacinação, por exemplo o Brasil já imunizou no passado milhões e milhões de pessoas contra a H1N1 e teria plena tecnologia para fazer uma organização de vacinação do SARS-CoV-2 ao longo desse ano, se não fossem as brigas políticas extraordinárias que o país está vivendo. E por último, claro, como essas brigas que o Brasil está vivendo têm relação com o tema das relações internacionais. Como eu falei, o Brasil tem como maior parceiro comercial do mundo a China e deveria perceber que a China é um parceiro e um aliado estratégico, como era em todos os governos anteriores. Fossem governos de esquerda, como os governos do PT, Dilma e Lula. Fossem governos de direito, como os governos do Fernando Henrique, do PSDB. A China era sempre e sempre foi um parceiro comercial importante. Desde a época do Figueiredo, quando a gente está lançando o satélite junto, né? Tem um satélite de telecomunicações que foi feito junto com os chineses. Em suma, é um histórico o Brasil ter boas relações com todo mundo. Desde 2018 não é mais assim. O Brasil está escolhendo ter inimigos. Filhos do presidente, que nem tem cargos oficiais, começam a brincar de preconceito contra os chineses, chamar o vírus de vírus chinês. Ministros do Estado começam a... adotando de preconceito extraordinário contra os chineses, fazer tweets como se fossem o Cebolinha, ridicularizar a maneira dos chineses de ter dificuldade de pronunciar o R. Em suma, uma forma não é, de se aliar ideologicamente ao presidente Donald Trump. Donald Trump, entretanto, perdeu as eleições e agora o Brasil é também alvo não apenas da Europa, que já vem reclamando é, das queimadas e do, da negligência extraordinária que o governo brasileiro trata o meio ambiente, mas também agora dos Estados Unidos com o presidente Joe Biden, que quer fazer um Green New Deal, ou seja, um plano de desenvolvimento verde. Inclusive numa conferência da ONU para a qual, até agora, o presidente do Brasil não foi convidado. O Brasil não foi convidado para a reunião da ONU sobre as metas do meio ambiente. O Brasil, que até então sempre foi uma grande potência no tema do meio ambiente, sempre teve o que dizer. Vamos lembrar que a Rio 92, em 1992, no governo Collor, foi a maior conferência de meio ambiente de toda a história da humanidade, Nesse momento, o Brasil está excluído, isolado, um párea no sistema internacional, não é como parece ser um projeto do governo. Galera, se você gostou desse vídeo, dá um like não é? e assina o canal. Não é? Bota aí no sininho, não é? assina o canal. É... Se você não gostou desse vídeo, assina também, não é porque os outros professores são bem melhores do que eu, então você vai gostar de todos os outros. Não é? Talvez você não tenha gostado desse, mas assina o canal, não é? dá o seu like. Tenho certeza absoluta que dos próximos vídeos você vai gostar ainda mais, se você gostou ou vai passar a gostar com os meus colegas excelentes. Queria lembrar a vocês que nós teremos o Show. Para você que é aluno do Descomplica, né, vai ser o grande evento, né, de não apenas de retrospectiva, mas de fazer uma revisão geral, divertida, alegre, né, sobre os grandes temas é, que podem cair no Enem. E se você não é aluno do Descomplica, esse é um bom momento. Né, aqui no link né, do vídeo, né, você vai ter na descrição do vídeo, um link onde você vai conseguir aqui, né, um link para mostrar para você como é que você assina o Descomplica com desconto. Com desconto. Ah, então, clica aí no link né, e venha se tornar parte da Família Descomplica também. Ok? Foi um grande prazer, um enorme prazer estar aqui com vocês, fazendo essa retrospectiva do ano. Um beijo a todos. Até a próxima. Galera, aqui do meu lado no vídeo está aparecendo um link para você clicar e ver dicas do professor Hansen com 10 séries, 10 séries, né, é, para você aprender um pouco mais sobre atualidades. É uma maneira de você se divertir e estudar também. Beleza? Né, clica aí.